Item 1. Processo 48.500.004294.2022.58, chamada pública de Sandboxes Tarifários. Diretor Giacomo Francisco Bazzi Almeida. Item 2, processo 48.500.33.24.1999.16, requerimento administrativo interposto pelas empresas centrais elétricas brasileiras S.A., Eletrobras, Eletronot, Eletronet S.A., LT Bandeirante, Eletrobras Participações S.A., Eletropar, com vistas ao esclarecimento do despacho 1290 2022 que aprovou de modo condicionado, a celebração do contrato de sessão do direito de uso de infraestrutura entre as transmissoras Companhia da Elétrica de São Francisco, Chesp, Furnas Centrais Elétricas S.A., Centrais Elétricas do Norte do Brasil, SA Eletronorte e Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, Eletrobras CGT Eletrosul e a Eletronet SA. E deliberação complementar sobre o assunto. Diretor Jacomo Francisco Bássio Almeida. Item 3. O processo do item 3 será redistribuído, tendo em vista o iminente término do mandato do diretor Efraim Pereira da Cruz. O item 3 é o processo 48.500.039.43.202.01. Aprimoramento da proposta de editais dos leilões 4 eh, 2022 leilão de energia nova A-5. E 5 2022, o vilão de energia nova A-6, destinados à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 4, processo 48.500.004246.2022.60. Recurso administrativo interposto por Funas Centrais Elétricas S.A. em face do despacho 1.405-2022, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, S.C.T. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 5. É, o processo é o 48.50.0062.34.2014.60. Pedido de reconsideração interposto pela Triunfo Energia LTDA. Em face do despacho 1283 2022 Vamos ao sorteio. O diretor como Francisco Baza Item 6, o diretor Jaco Francisco Básia não passa do sorteio do item 6, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 6 são os processos 48.500.0055.30.2021.72, 5497.2021.81 e 5653.2022.94, pedidos de reconsideração interposto pelas empresas Linhares, em Geração S.A. e Povoação Energia S.A. Em faixa dos despachos 1873-2022 e 1874-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 7, processo 48.500.006776.2022.42. Pedido de impugnação interposto pela companhia energética Candeias em face da decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE, referente ao termo de notificação CCE 2422-2022. Vamos ao sorteio. Diretor como Francisco Bássio Almeida. Item 8, processo 48.504735.201673 requerimento administrativo interposto pela Rio Paraná Energia SA, com vista da anuência prévia para a celebração do segundo termo aditivo ao contrato de mútuo com sua parte relacionada à China Tree Gorgeous, Luxemburgo, NG... ah, CTG Lux. Né? Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato, time. Item 9. Processo 48.506.736/2022-09, Requerimento administrativo interposto pela Companhia Energética de São Paulo, CESP, com vistas à aprovação dos investimentos vinculados a bens reversíveis de aproveitamentos hidrelétricos, ainda não amortida, amortizados ou não depreciados cujas concessões foram prorrogadas ou não nos termos do artigo 1º da Lei 12683 2013. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 10, processo 202245 requerimento administrativo interposto pelo Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI com vistas à aprovação de dos investimentos vinculados a bens reversíveis de aproveitamentos hidrelétricos, ainda não amortizados ou não depreciados, cujas concessões foram prorrogadas ou não, nos termos do artigo 1º da Lei 12683 12.783, de 2013. Vamos ao sorteio. Diretor Jacomo Francisco Basel ainda. Item 11, processo 48.500.042.57.2021.69, autorização para a Lins Bioenergia LTDA implantar e explorar, sob regime de produção independente de energia elétrica, PI, a central geradora termoelétrica Bioenergia Lins. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 12, processo 83 e outros, autorização para a CPFL Energias Renováveis SA implantar e explorar a central geraduras fotovoltaicas Lagoa do Morro 1 a 5. Diretor Giacomo Francisco Paz Tem 13 processos, 48.500.0009.72.2019.16. Autorização para CEMIG, geração e transmissão SA, implantar e explorar. A central geradora fotovoltaica, boa esperança. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 14. Processo 48.500.20.18.2019.50. Autorização para a União Energias Renováveis SPL, TDA Implantar e explorar a central geradora fotovoltaica Astro-1. Diretor Elvin Neves Guerra. 15, processos 48.500.0024.78.2020.11.24.77.2020.77. Autorização para EDP Renováveis Brasil SA implantar e explorar centrais geradoras eólicas São José 1 e 2. Diretor Elvi Neves Guerra. Item 16, processo 500, 000, 8, 10, 2021 e outros, transferência das autorizações das centrais geradoras eólicas Ventos de Santa Marcela 1 a 6, atualmente detidas pela Ventos de Santa Marcela Energias Renováveis S.A., em favor, respectivamente, das, das empresas Ventos de Santa Marcela 1, 2, 3, 4, 5 e 6 S.P.S.A. Diogo Elvio Neves Guerra. Item 17, processo 48.500.0055.58.2007.51, transferência da autorização da pequena central hidrelétrica 3 Capões Novo, atualmente detida pela Santa Maria Companhia de Papel e Celulose, em favor da PCH 3 Capões Geradora de Energia Limitada. Diretor Jaco Francisco Bassi Almeida. Item 18. Processo 48.500 2017 38 e 8. Transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Mendubin 1 a 13, atualmente detidas por Mendubin Geração de Energia LTDA, em favor, respectivamente, das empresas Mendubin 1 Energia eh, LTDA. Indo em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 e 13 Energia LTDA. Vamos ao sorteio. Doutor Elvio Neves Guerra. Item 19, processo 48100001175199676 e 48500002428202034. Extinção de concessão com vistas à alteração do regime de exploração da usina termoelétrica Santa Cruz de titularidade de furnas centrais elétricas S.A. de concessão de serviço público para autorização e regularização das car características técnicas da usina. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 20, processo 48.500.0002.92.2022.90 e outros. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da usina Chavante S.A. das áreas de necessárias à implantação das usinas termoelétricas UTS. UTX Anamã, UTX Anori, UTX Capiranga e UTX Codajás Diretor Ricardo Lavarato Tilli. Item 21, processo 48.500.0067.17.2022.74, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Santo Antão Energias Renováveis S.A. das áreas de necessárias à ampliação da subestação Monte Verde. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 22, processo 48.500.0067.26.2022.65. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL Paulista, das áreas necessárias à implantação da subestação São Carlos 5. Eu sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 23, processo 48.500.064.39.2022.55. Declaração de utilidade pública para fins de instituição e servidão administrativa em favor da Voltalha Energia do Brasil LTDA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão subestação coletora UFV São Gabriel, Subestação IRC e para fins de desapropriação das áreas de terra necessárias à ampliação da subestação IRC. Diretor diácono Francisco E Item 24, processo 48.500.0066.33.2022.31, Declaração de utilidade pública para fins de instituição e servidor administrativa em favor da Citrino Solar Energia SP-LTDA, das alterações necessárias à passagem da linha de transmissão subestação elevadora Citrino, subestação Ibipeba. Uhum. Diretor Giacomo Francisco Paz e Almeida. Item 25, processo 48.500.067/29/2022-07 Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da central geradora fotovoltaica ZEBU-LTDA. Das áreas que é necessárias a passada da linha de transmissão Substação Coletora ZEBU-Substação ZEBU-2. É, diretor, Elvio Neves Guerra. Item 26, processo 48.50.067. 18-2022-19, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da On Firminópolis, geração de energia SPE ltda das áreas de necessárias à passagem da linha de transmissão UFV-Firminópolis, subestação Firminópolis. Diretor Giacomo. Item 27, processo 48.500.0060.07.2022.44, alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 12253 2022 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de sedução administrativa em favor da ON barro alto geração de energia SPR LTDA, das áreas internas necessárias à passagem da linha de transmissão UFV barro alto, subseção barro alto. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 28, processo 48.500.008, 77 alteração a pedido da resolução, resolução autorizativa 11.923.2022, que trata da declaração de utilidade pública para fingir desapropriação em favor da Companhia Jaguari de Energia, CPFL Santa Cruz das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Casa Branca-Uliã. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 29, processos 48.500, 0013, 29, 2016, 59 e 6572, 2014 00. Agravo com pedido de efeito suspensivo interposto pela Termoelétrica Rio Grande S.A., em face do despacho 1044, 2022, que não conheceu do reconhecimento administrativo interposto pelas empresas Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A., Bolonhese. Energia S.A. e Termoelétrica Rio Grande S.A. em face do despacho 1586-2020, tem visto que fora interposto após exaurida a esfera administrativa. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra.